Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que estuda a Química? Não? Então acompanhe esse vídeo até o final para que eu possa te explicar de forma clara e simples. A Química é a ciência que estuda a estrutura das substâncias a composição, as propriedades dos materiais, transformações e variações de energia. O principal objeto de estudo da química é a matéria, que pode ser definida como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Quer dizer, todo mundo de material ao nosso redor, inclusive nós mesmos. Não existe material nenhum que esteja fora do alcance da química. Ela conquistou um lugar de destaque e é essencial em todos os assuntos do conhecimento humano. Por quê? Porque ela pode se relacionar com outras ciências, como a biologia, as ciências ambientais, a física, a medicina e as ciências da saúde. Ela é útil também em várias atividades, como por exemplo, na agricultura. O agricultor, para diminuir a acidez do solo, precisa saber química. Na medicina. O médico precisa ter conhecimento químico para reconhecer a composição das substâncias que vão ser utilizadas como medicamento. Ela é uma ciência experimental que teve seu processo de descoberta ligado, a, ligado à preocupação que as antigas civilizações tinham em compreender a relação entre ser humano, natureza e os fenômenos. Na época eles chamavam isso de alquimia. A química proporcionou diversas descobertas ao longo de toda a história da humanidade. Como a gente pode destacar o seguinte? O desenvolvimento de alimentos industrializados, o aumento do prazo de validade dos produtos, o aumento da eficácia e da durabilidade dos cosméticos, o desenvolvimento de medicações para combater as mais diversas doenças, o desenvolvimento de fontes alternativas de combustíveis e o desenvolvimento de técnicas e soluções para combater o que? Os problemas ambientais. Então, resumindo, a química estuda tudo o que está ao nosso redor. Então, a gente precisa estudar química só para passar nas provas? Não, a gente precisa estudar química para aprender o que está acontecendo ao nosso redor, até sobre a roupa que a gente veste.